Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, agora eu vou falar aqui nesse vídeo Sobre como fazer o acabamento aqui na sanca aberta é, Fazer com um cantoneira e um, e um pedaço de, de faixa de gesso Todo mundo já sabe, né? É bem simples fazer É mais complicado quando se trata de fazer com a sanca, tá? Nós podemos também fazer esse acabamento, pessoal, com aquela sanca reta é só apoiar ela aqui em cima. Nós podemos apoiar ela aqui em cima, ó, E colar. Então, aqui olha por aqui para frente, ó. Dá para fazer também um acabamento. Não poderia ser essa grandona que ela tá quase lá na tá quase lá no teto lá, né? Tinha que ser menor, mas dá para fazer também com esse tipo aqui, que é com o tipo escada, tá? Posso também fazer assim, ó, pessoal. Também... Não, para cá, Gabriel, pra cá. Posso fazer aqui assim também. Tá? É só chumbar ela com gesso e sisal, tá bom? Mas o que mais se usa é a, é a inclinada mesmo, né? A pessoa chegar aqui, ó. E inclinar ela. para fazer essa isso aqui, pessoal... É, normalmente as pessoas fazem o que, né? Elas usam o arame para poder conseguir prender a sanca ali. Só que o arame, se a pessoa não tiver uma certa prática, ele pode ter um, um pouco mais de trabalho do que fazer da forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Vou mostrar aqui uma forma para vocês que eu tô inventando. Por exemplo, é, se eu não tivesse colocado a sanca aqui embaixo, pessoal, eu poderia fazer o corte dessa... Dessa, dessa quina aqui, eu poderia fazer o corte também igual eu fiz ali embaixo, tá? Poderia fazer igual. Mas como eu já botei ali, então o que, que a gente vai fazer, pessoal? Eu vou fazer um corte com esquadro mesmo, tá? Fazer um corte aqui com esquadro. E depois a gente entra com a outra, tá bom? Pessoal, então o que, que a gente vai fazer agora aqui? Vamos fazer o um corte de 45 graus para a gente poder colocar lá, tá bom? Pessoal, é, cortei aqui 45 graus, tá? Depois que eu cortei os 45, pessoal, eu tive que ficar raspando com, com estilete, tá? É, vem aqui, sabe? Com paciência raspando. Até criar esse desnível aqui pra quê? Pra quando ela encostar aqui, ó. Ela ficar o mais próximo, o mais certinho ali possível. Que depois o restante eu faço o acabamento no próprio gesso. Agora, pessoal, quero mostrar aqui para vocês, esse aqui é um pedaço de guia, tá? Pedaço de guia comum, tá? O que, que eu fiz, pessoal? Eu cortei esse pedaço de guia com uma inclinação aqui é, de 45 graus, como vai ficar a sanca lá no lugar, tá? Aí, qual é o próximo passo que eu vou fazer agora? Eu vou prender esse pedaço de guia lá. Pessoal, colocamos aqui, conforme vocês podem ver, ó. Tá ok? Conforme vocês podem ver aqui, ó. E aqui, pessoal, se a sanca fosse maior, eu poderia colocar outros pedaços de ferro pra cá, ó. Tá? Apoiando o tamanho da sanca. Aqui eu cortei a sanca, por quê? Pra gente economizar, porque daqui a pouco eu vou desmontar tudo isso aqui, tá? Tá? Então, isso aqui não é uma coisa que vai ficar aqui é, presa aqui constantemente, tá bom? Então, olha só. É, como vocês podem ver, ficou legal. Ó. Agora, qual é o próximo passo? Já testei e vi que ficou legal. O próximo passo agora eu vou passar o gesso cola. Vou colocar o gesso cola. E o que, que seria o correto, pessoal, depois de passar o gesso cola? Eu ainda colocar umas buchinhas de gesso com sisal, tá? Para poder... Prender melhor ainda, tá bom? Então agora eu vou passar o gesso cola e colocar aqui o gesso cola aqui. Esquecendo o macetezinho. Pessoal, não pode esquecer esse macetezinho aqui não, tá? Botar um pouco de gesso aqui. Para poder fazer o acabamento. Se preocupando sempre, pessoal. De bater a quina com a quina aqui, ó. Tá? Nunca esquece isso. Essa altura aqui tem que ficar certinha para poder a escadinha dar certo. E aqui agora é o dedo. Ó. O que, que eu vou fazer agora aqui? Eu vou deixar puxar um pouco esse gesso aqui. Assim que ele puxar um pouquinho, eu venho com a buchinha e limpo ele, tá bom? O restante vai ser feito com a massa de, de PVA mesmo, tá bom? Então vamos aguardar um pouquinho para a gente poder fazer o acabamento. Pode ser uma buchinha ou então um pincel, tá, para você fazer esse acabamento. Pessoal, tá aqui, tá. É, já deu uma uma acabada uma acabada ali, né, tal. Aí o que que acontece? Agora a gente vai esperar dar uma puxada porque eu não coloquei Bucha com sisal, porque quando você coloca o gesso comum com sisal ali, ele seca mais rápido, tá? Como a gente vai desmontar isso tudo, eu não vou ficar perdendo tempo botando bucha com sisal. Deixei o gesso cola lá para secar. Aí, aí amanhã eu tiro o, o apoio aqui e mostro para vocês como é que ficou aí, tá bom? Mas já deu para ver que a ideia é super top de bola. Essa ideia aí é só de louco expor de drywall, galera. Ah, moleque! Pessoal, resultado super legal, ó. firme, tudo bem bem legalzinho, né? Tá firme aqui, ó. Agora eu vou tirar aqui o esse suporte aqui, tá? Super legal, pessoal. Pessoal, tá aí o resultado. Eu espero que você tenha gostado que te ajude muito, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva no canal, e tem muito mais vídeo aí no canal, que eu creio que possa te ajudar bastante, tá bom? Um abraço aí, família de loucos, por drywall.